Olá! Nesse vídeo irei ensinar como criar uma tabela de países no site. Primeiro, carregue o arquivo. No canto superior esquerdo, clique em Países. Podemos visualizá-los da seguinte maneira: REX mostra o total de artigos produzidos por país. Por exemplo, Estados Unidos foi o que mais produziu, são 269 no sentido REX. TLCS mostra o número de vezes que é citado em sua base de referências. TGCS mostra o número de vezes que é citado em toda a Web of Science. Você poderá selecionar as informações de sua preferência, copiar e colar em um arquivo no Excel, onde poderá gerar um gráfico. É isso, pessoal. Obrigada.